Quando a gente fala de fazer a coisa certa, é você perceber, né, que essa essa riqueza ela precisa lhe trazer alegria, ela precisa trazer a dignidade. E a alegria não é você se sentir superior a ninguém, é você contribuir para o bem maior, né? É você a partir da riqueza que você adquire você pro, você promove mais riqueza, essa riqueza se multiplica você pode abrir uma empresa, você pode gerar empregos, você pode, enfim, você cuida de você, você cuida da sua saúde, você cuida, limpa, procura fazer trabalho para limpar suas crenças limitantes, curar né, a sua criança ferida, entendeu? Porque nessa perspectiva, você vai cada vez mais buscar evoluir. E para evoluir, você tem que, você tem que limpar... A sujeira, né? Você tem que limpar a sujeira interior. Você tem que exatamente é, é, desintoxicar-se, né? Desintoxicar-se. Então, a primeira coisa que eu, é, que eu diria para uma pessoa que quer ser uma pessoa rica, de verdade, é desintoxique-se. Alimente-se melhor. Cuide melhor dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. O que é que você está vendo? O que, é que você, o que é que você assiste na TV? Entendeu? O que é que você lê? Então, você precisa se nutrir, você precisa... A riqueza é poder servir as pessoas, Eu gostei dessa definição. Servir é cura, se colocar a serviço, porque o universo está a serviço. Então, o propósito do universo é isso, é servir. Então, o tempo todo o universo está dizendo, gente, vamos olhar, né? vamos, vamos, vamos evoluir. Então, ele nos convida a evoluir as doenças, os desafios, eles fazem parte do chamado evolutivo, do universo tudo é um tudo é um chamado tá então à medida que você vai tomando consciência disso você vai alinhando para que você possa estar mandando o endereço certo o endereço da riqueza é um é o um, é um, é um endereço evolutivo é o um endereço que requer investimento em você né é, ou seja é simplesmente você é você está lá é, querendo, jogando na loteria toda semana, entendeu? Não tem nada errado você jogar na loteria, tá? Agora, não é o mais importante da história. Porque é exatamente isso que eu venho dizendo aqui. Muitas pessoas ficam milionárias da hora para outra. O dinheiro que chega fácil, ele também sai fácil, porque você não, você não, não conquistou aquilo, entendeu? Não é uma conquista, digamos evolutiva, porque você pode é, exatamente estar tá você pode estar tá numa compreensão é, ilusória da riqueza que é só ter né só ter só ter né é só ter, entendeu? então assim, eu não tenho nada contra de jogar na loteria, qualquer coisa você pode jogar, fazer qualquer coisa agora, se prepare para ter o dinheiro se preparar para ter o dinheiro é investir se ser uma pessoa mais sábia uma pessoa mais saudável, entendeu? Porque você pode estar tá muito, dentro, você pode estar tá muito doente e você pode estar tá tendo um estilo de vida que vai você adoecer mais todo dia. Então você vai ganhar dinheiro para tratar, para viver tratando da, da sua doença, né? Entendeu? É... Então a grande questão é o programa, né? O, a riqueza é um programa, é um programa. Então se você quer Mandar o um endereço da riqueza para né? o universo, para Deus, a denominação que você queira dar, não importa, para a mente cósmica, né? para a inteligência que rege tudo, o campo quântico, está né? lá, está ele, ele só esperando que você mande o um sinal. <risos> Mandou o um sinal, isso vai se manifestar na sua vida. Agora, você pode não estar tá mandando o sinal adequado, entendeu? Você pode estar tá mandando um sinal confuso, né? você pode estar mandando um, um sinal confuso. Então, essa, essa questão aí... É, essa questão da busca pelo propósito, né? Essa busca pelo propósito é uma coisa fundamental, né? Ou seja, as pessoas estão muito desconectadas, elas estão fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. Né? E aí, onde está o risco, né? Você, de repente, você faz qualquer coisa para sobreviver. Entendeu? Então aí qual é o endereço que você está? Qual é o, o endereço que você tá mandando para o universo? Quando você está dizendo eu faço qualquer coisa, é, para ficar rico eu faço qualquer coisa, né? Isso é riqueza de verdade, gente. Entendeu? Isso é a riqueza de verdade, entendeu? Então é, nós precisamos entender se a gente está mandando o sinal certo. É, então às vezes é, aí onde tem a questão da determinação, do foco e da clareza. Daí a importância da evolução espiritual, porque você porque você vai ver que não é congruente. Né? Se não está se não está é, é, alinhado com o propósito do universo, o seu propósito precisa estar alinhado com o propósito do universo. Então o propósito do universo é o amor, é a felicidade, né? a compaixão, a bondade, a generosidade. Veja como o universo é generoso, né? Planta um pé de manga, manga para tudo que é lado, né? É, é abundância, né? Então, a grande questão é perceber se você, de fato, você está mandando o endereço certo. Então, o que nós vamos trabalhar na escola da riqueza é essa desobstrução, por isso que esse trabalho é um trabalho, é um trabalho pioneiro. Eu não sei se alguém está fazendo trabalho desse tipo, né? Eu, eu gostaria que mais pessoas pudessem estar tá fazendo trabalho desse tipo. Porque eu, eu não estou aqui querendo dizer para você, olha, você vai amanhã ficar milionário, né? Eu estou dizendo, é, é, limpe toda a base de dados que você tem, porque a riqueza naturalmente vai vai chegar até você. Né? A prosperidade naturalmente vai fazer vai chegar até você. A, a grande questão é, é você parar de sabotar a sua riqueza. Né? É você parar de mandar mensagens incongruentes, mensagens confusas, né? A mente, a mente, você pensa uma coisa e o corpo sente outra. Tudo são códigos. Os códigos, é como se fossem os códigos de DNA, são informações precisas com o endereço. Né? Então, quando eu estou falando aqui né, do, do, do endereço da riqueza, eu estou falando de um código. Você está mandando a informação certa? Entendeu? São códigos. Então, código é exatamente a linguagem. Né? A informação quântica, ou seja, a vibração, a energia... Né? a energia que você está emanando né? a em, emanando né? então isso é um código você precisa incorporar né? incorporar essa perspectiva da riqueza dentro de você o que é que nós vamos fazer na escola da riqueza? Nós vamos trabalhar ali né? vamos, vamos olhar então uma, uma das aulas da escola da riqueza eu vou trabalhar a, o processo evolutivo da escala de Hawkins né? que é pegando ali as frequências mais baixas, nós vamos olhar para a vergonha, nós vamos olhar para a apatia, nós vamos olhar para o medo, né? Nós vamos olhar para a culpa, é né? para a raiva, para o ódio, ressentimento, depressão, ansiedade, orgulho. Então, porque se você tiver nessa faixa aí de frequência predominantemente, uma pessoa que vive predominantemente com raiva, como é que ela vai prosperar? Ela não tem nem ela não consegue nem se dar limite, né? Se você não consegue perdoar, você vai passar uma boa parte da sua vida dedicando tempo àquela pessoa que você não consegue perdoar. A sua vida vai ficar contaminada, entendeu? Fica difícil você mandar sinal da riqueza desse jeito, entendeu? É daí que, eu, exatamente, eu estou propondo um trabalho de limpeza, um trabalho de cura, né? então fica rico é... <risos> Fica rico também ele é sobretudo um trabalho de cura gente a riqueza material ela é um ela a riqueza material tem que vir ligada à riqueza mental emocional e espiritual a riqueza material só não é riqueza ela é um ela é um aspecto da riqueza entendeu mas se ela não vem junto da de sabedoria ela pode ser uma miséria ela pode ser, exatamente, gerar muito problema. Tem muitas pessoas ricas materialmente que são pessoas pobres, assim. né? Pessoas que né, estão doentes, entendeu? São pessoas espiritualmente miseráveis, né? Elas estão sofrendo muito porque a concepção... Não é que a pessoa é má, não é essa questão da, da do julgamento, é que a pessoa compreendeu a, a riqueza só pelo, pelo ângulo do, do material. E o material é um aspecto da... Da riqueza né? é, é, é um aspecto da riqueza que que ela naturalmente acontece à medida que nós vamos adquirindo a sabedoria né e nós vamos gerenciando melhor as nossas emoções né, os nosso, as nossas potencialidades a riqueza material ela é um é um desaguar ela ela ela naturalmente acontece você vai criar você vai é, você para de procrastinar você para de dar desculpa você para de enrolação Entendeu? Você vai foca naquilo que você quer. Você deixa claro interiormente onde você quer chegar e você se movimenta nesse sentido. E você trabalha para isso, né? Eu estou aqui trabalhando né? enquanto eu me divirto. O meu trabalho é uma diversão para mim, porque eu, eu promovo, né? Eu promovo conteúdos que transformam. eu Promovo conteúdos que geram, geram cura e geram evolução. Isso é o meu propósito. Então, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não escolhi fazer a live mais tarde? Porque eu estou querendo também pessoas que estejam mais comprometidas, que possam acordar mais cedo, entendeu? É, então, assim, de repente, eu poderia estar tá fazendo live em outro horário. Eu estou fazendo sete horas da manhã. É, eu estou querendo exatamente trazer um corpo de pessoas que comece a se comprometer desde já né, com o um processo de evolução, Entendeu? É, então e, e aí isso para mim é uma alegria eu acordo aqui compartilho com vocês ouço histórias né é, contribuo com a, com... então isso para mim é uma alegria né tem pessoas que não, nem nunca nunca nem fizeram curso comigo tem pessoas que sonham em fazer e eu eu, eu trago esses conteúdos para que elas possam é, prosperar e poder fazer um curso comigo entendeu mas assim só por estar contribuindo com uma pessoa às vezes que está é, num processo de busca, já é uma coisa é, extraordinária, já é, algo, já é algo muito auspicioso, entendeu? Então, você precisa é, buscar o seu propósito de vida para você se conectar.